Fala Shiruzadas, a Blizzard divulgou pra nós um resumão da história de Diablo Desde o nascimento dos primeiros Nefalens até o surgimento da Lilith Eles chamaram de uma breve história de santuário Então se você aí não conhece muito sobre Diablo ou conhece e quer saber se realmente sabe tudo sobre a história Fica comigo, não pisca na vinheta, bora! Fala Chiruzada, CEP aqui, deu jogo muito mal e a Blizzard dividiu a história de Santuário em grandes marcos que aconteceram durante todos os jogos. Vamos lá! Antes da gente entrar na história, eu preciso pedir para vocês se inscrevam aí no canal para não perder nenhuma notícia quentinha de Diablo 4 como essa e conferir os gameplays bem legais e outros entretenimentos que vai rolar aqui no canal de Jogo Muito Mal eu preciso muito da sua inscrição para a gente crescer essa comunidade de jogadores que jogam muito mal como eu ou jogam muito bem como você que pode nos ajudar aí a desenvolver grandes jogadores no futuro eu conto com sua inscrição e já agradeço muito de coração ah, não esquece de deixar o likezinho no vídeo também Bora. uma breve história de santuário era uma vez os altos céus e os infernos ardentes são formados e o conflito eterno começa o arcanjo inários é capturado no inferno e encontra a demônia Lilith juntos eles criam um santuário como uma forma de abandonar o conflito eterno os descendentes de sua poderosa prole os Nefalim, eventualmente se tornam a humanidade em 964 os pequenos males os males inferiores banem os males superiores para o santuário no exílio sombrio para nos lembrar existem quatro pequenos males são eles andariel a donzela da angústia irmã gêmea de duriel duriel príncipe da dor irmão gêmeo de andariel Belial, o senhor das mentiras, ex-protegido de Mephisto. Asmodan, o senhor do pecado, irmão e rival de Belial. Depois nós temos os três Prime Evils, os principais, que é Diablo, o senhor do terror. Baal, o senhor da destruição. E Mephisto, o senhor do ódio. Dando continuidade, em 1004 até 1010, os Horadrins são formados para conter os males primordiais. Em 1025, a pequena cidade de Tristan é fundada onde os Horadrins prendem Diablo. Em 1263, a escuridão de Tristan acontece e Diablo é derrotado em Diablo I. Em 1264 a 1265, o retorno de Diablo e o ataque de Baal, a pedra do mundo transforma um santuário em Diablo 2. Em 1270, a caça pelos fragmentos da pedra do mundo começa em Diablo Immortal. Em 1285, Diablo consome as essências dos senhores do inferno e se torna o mal supremo. Após um ataque fracassado aos altos céus, ele é morto em Diablo 3. 1286, Maltael mata a maior parte da humanidade antes de ser derrotado pelos Nefalens em Diablo 3 Reaper of Souls. E 50 anos depois, a mãe de todos retorna a santuário Lilith em Diablo 4. Salvada, Mãe. Salvai-nos. Não vai embora não se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E no mais, obrigado aí pelo seu tempo. Até mais. Fui!